Nossa saudação franciscana de paz e bem a todos e a todas. Neste sexto domingo do tempo comum, Jesus entra em cena dizendo ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ele recorda o passado, recorda toda uma caminhada antes dele ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo Ele veio não dizendo que tudo aquilo que tinha acontecido antes dele esteve errado Mas ele entra dentro da história humana Para dizer que ele não veio abolir a lei e os profetas Mas para dar pleno cumprimento ele vem qualificar a caminhada. Ele vem aprofundar o nosso jeito de viver, de ser filhos e filhas de Deus. É preciso progredir na fé enquanto peregrinamos neste mundo. Por isso ele entra na nossa vida, entra na nossa história. Ele veio para orientar a nossa vida para o bem. E não apenas para deixar de fazer o mal. É preciso que aconteça a minha reconciliação antes da oferta. É preciso que a pessoa seja justa e tenha um coração puro para ver a Deus. São Francisco de Assis diria que é preciso amar o amor. Quando amamos o amor... Seremos justos, como Deus é justo. A ira, o insulto, o desprezo... São formas de aniquilar os nossos irmãos e irmãs. É preciso optar pela vida. Fortificar a nossa opção pela vida. Foi isso que Jesus veio nos ensinar. E eu posso matar através de muitas formas... Através de um olhar, através do meu falar, dos meus braços, das minhas pernas, do meu corpo Orientar a minha vida para o bem Para a paz é o novo jeito de ser que Jesus propõe Jesus faz uma nova proposta de vida para todos nós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 Filho e o Espírito Santo, a todos e a todas, paz e bem.